Oi, transição cidade-campo, fatores limitantes, mas também potencializadores de uma região ou lugar. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. O vídeo que a gente vai ver hoje é uma extensão desses últimos, trazendo agora o humano, o antrópico, o cultural, para a gente entender um pouco mais essas relações todas. É uma complexidade crescente que a gente está abordando, de maneira que muita coisa vai passar batido e muita coisa é também de percepção minha a partir da, do que a gente está visualizando por aqui. Então, é assim? Não necessariamente. Mas são algumas dicas, algumas visões que eu estou compartilhando com vocês. Pode estar certo, pode estar errado, mas são reflexões. E aí a gente começa observando o mapa é, que a gente tem acompanhado o, o Google Earth. Então, imagens de satélite mostrando agora para gente as diversas é, regiões aqui da, do sudeste, São Paulo, Rio e Minas Gerais, sul de Minas Gerais, e a malha rodoviária, as principais que ligam é, essas cidades. E a gente consegue enxergar... Por exemplo, que isso daqui parece uma grande rede, é, capilares, veias, né, artérias, que levam e trazem elementos, que levam e trazem nutrientes e produtos acabados também. Então, é, as vias de acesso são fundamentais para que a gente tenha essa troca e esparrame as coisas. Dá uma olhada aqui na região de São Paulo, indo em direção a Jundiaí, e Campinas depois, a quantidade de rodovias que tem aqui e as rodovias que foram sendo duplicadas e outras rodovias chegando, e a mesma coisa acontecendo aqui no Vale do Paraíba, indo em direção ao Rio de Janeiro. E, no entanto, olha esse pedacinho que a gente está vendo aqui do sulzinho de Minas, como tem poucas rodovias cortando esse lugar aqui. Essas histórias dá pra gente sacar um monte de, de, de coisas interessantes. Por exemplo, dá pra gente fazer uma ligação entre o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH municipal, e a associação disso com a abertura de vias de, de transporte, no caso rodovias. Ou mesmo o crescimento do PIB de uma região em função da chegada ou não da rodovia. Então lá no, na década de 80, 90, essa daqui é a Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. 30 anos atrás ela ainda não estava duplicada. Né? Na década de 90 ela foi duplicada e a partir daí um boom foi acontecendo de crescimento das cidades ao longo da rodovia. Olha como isso foi refletindo na posição do PIB do, dos lugares, 10 anos atrás, esse daqui é a, a, os maiores PIBs do sul de Minas. 10, 15 anos atrás, Extrema era uma cidadezinha na divisa de São Paulo com Minas Gerais. Entrou uma administração que começou a atrair mais empresas que estavam saindo de São Paulo. A rodovia duplicada, a facilidade de transporte, a proximidade da capital, isso tudo foi potencializado por Extrema, que saiu... Lá do finalzinho do, do PIB, era uma, uma região com PIB ínfimo, e passou agora ao primeiro PIB do sul do, do estado. Teve um crescimento de 2016 para 2017 de 22%. É um absurdo de crescimento de um ano para o outro. Olha Pouso Alegre. Pouso Alegre é uma cidade muito maior. Cresceu também 8,24%. Poços de Caldas, 3,6%, Varginha, 21%, e Itajubá, 13, quase 14% de um ano para o outro. Isso é bastante salutar. O que, que informa isso daqui para a gente? A região está crescendo, está expandindo, está atraindo capital, está atraindo investimento, e está crescendo. Se a gente olhar, vamos ver aqui, os eixos... Do crescimento disso e ligar, por exemplo, com o IDH, vamos dar uma olhada no IDH da região. Em termos de IDH, Itajubá está na quarta posição das cidades do, de, de Minas Gerais. Quarta posição, IDH alto. Olha, até Piranguinho, que está lá em 140, centésima, quadragésima posição, Piranguinho é onde nós estamos, né? Está lá com 0,7 de IDH. Entre 0,7 e quase 0,8 é um IDH alto. De 0,8 até 1 é um IDH muito alto. Então nós estamos caminhando. Itajubá está ali pertinho, seguido de Poços de Caldas, Varginha, Pouso Alegre, Alfenas, São Lourenço, Cambuí, Extrema. Tudo aqui pertinho, tudo aqui na, na mesma região. Vamos dar uma olhada como é que isso pode estar tá ligado com o desenvolvimento dessas rodovias e, e, e a atração dessa população. Olha só, deixa eu jogar aqui esses lugares. Itajubá tá ali naquele cantinho, antes de Itajubá. Vamos ver, olha, Extrema está aqui, maior PIB do sul de Minas. Pouso Alegre está um pouquinho mais adiante dali três corações. Tá um pouquinho mais em cima. Essas três aqui, ó, a gente tá vendo ao lado de Varginha, tá ali em cima também. Tudo muito próximo da rodovia e tudo com crescimento muito acelerado dos últimos anos para cá, em função da estrada que que tá chegando. Mas só a estrada resolve, olha, Cambuí também tem um, um bom IDH, está por ali, ó no outro extremo, se a gente pegar aqui Poços de Caldas, Itajubá, Piranguinho e Santa Rita do Sapucaí, a gente vai ver que a BR-459, que liga Poços de Caldas à, ao Vale do Paraíba, também é um eixo indutor do desenvolvimento desses lugares. Mas só as estradas resolvem o um negócio, só as estradas vão dizer pra gente é, da, da evolução do PIB ou da evolução. Não. Tem uma outra questão que ajuda bastante também, que é a questão da educação. Olha a Unifei, Universidade Federal de Itajubá. Ela é, ela estava entre as 10 melhores universidades do Brasil e as 800 melhores do mundo. Isso em 2016, 2017. A Unifei é a segunda melhor universidade do estado de Minas. Isso em 2019. O Inatel, que está aqui do lado, em Santa Rita do Sapucaí. O Inatel estuda a implantação do 6G no Brasil. Enquanto a gente está engatinhando ainda no 5G, o Inatel já está trabalhando, começando a pesquisar o 6G, que deve chegar a partir da década de 2030. Olha só, também em Santa Rita, Cidade Mineira tem plano inovador para aumentar a felicidade da população. Então, além do PIB, o produto interno bruto, é, ou o PIB per capita, né, é, o IDH, a gente também tem um outro parâmetro que a ONU está começando a adotar, que é a felicidade interna bruta a quantidade de felicidade percebida pelas pessoas de um lugar. Santa Rita está saindo na frente e avançando também nessa posição. Vamos voltar para o nosso mapa e perceber que se aqui no sul de Minas, a gente está tendo uma concentração de boas universidades, boas escolas, né, é, empresas que estão saindo aqui do, de, de São Paulo, do Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, e se instalando aqui no sul de Minas, por é que elas vêm? Porque tem alta qualidade do ensino e educação, o pessoal, tecnicamente, está sendo formado e bem formado aqui na região. As vias de acesso são vias interessantes, estão duplicadas, ou, ou são vias expressivas, é, conseguem dar conta do, do fluxo. Aeroportos sendo instalados na região... Isso tudo facilita o transporte de um lugar para o outro e facilita, são eixos de desenvolvimento de um lugar. Então, enquanto a gente tem por um lado uma possibilidade de crescimento grande nos próximos anos e que vem acelerando, por outro lado, olha essa região aqui, ó, como que relativamente tem poucas estradas cortando essa região se a gente compara, por exemplo essa região aqui de, de São Paulo, ou com essa região do, do Rio de Janeiro. Em outras palavras, a gente está crescendo, mas ao mesmo tempo, toda uma região aqui da Serra da Mantiqueira ainda está mantendo um, uma qualidade de vida legal, com possibilidades de ter acesso à cultura, ter acesso à educação, ter acesso à qualidade de vida. Percebe? Olha o potencial desse lugar aqui, com estradas menores, circundadas por grandes estradas, que são eixos de desenvolvimento social e econômico da população. O IDH, como a gente sabe, é composto por três elementos. O econômico, o longevidade, o saúde e educação. Se a gente está aqui nos melhores índices, do país, se está com IDH considerado alto, a gente tem, ao mesmo tempo, toda uma região aqui para ser explorada né, e que tende a ter ainda preços baixos, alta qualidade de vida e facilidade de transporte, de ligação, porque a gente está muito pertinho de São Paulo e Rio de Janeiro, os dois maiores eixos é, econômicos do país, legal? Por essas e por outras, a gente tem a indicação de que a região onde a gente está ainda vai crescer muito. Legal? Se quiser fazer parte dessa história, fala comigo. Eu ajudo nessa transição. Legal? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.